Sr. Presidente da República, Jair Bolsonaro Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara em cuja pessoa cumprimento os parlamentares presentes e a deputada Federal Bia em nome de quem eu cumprimento as deputadas aqui presentes Queria cumprimentar, claro, o General Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Casa Civil e também o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes por meio de quem saúdo os demais ministros aqui presentes Queria também registrar aqui a presença e agradecer do embaixador da Ucrânia, do Japão, da Austrália, dos Estados Unidos, dos Emirados Árabes Unidos, da embaixadora do Vietnã e do encarregado de negócios da República da Coreia. A propósito, é, agradecer a Vossa Excelência, embaixador Chapman, é, pelas palavras que o senhor fez aqui e de trazer a memória, evocar a memória de Santos Dumont. Nós aqui no Brasil sempre imaginamos que o senhor, pelo conhecimento que tem do país, por tudo que o senhor já fez, e posso dizer isso porque vossa excelência se aproxima agora do fim da sua missão, como o senhor mesmo anunciou, e nós sempre vimos, pelo, pelo, pela facilidade que o senhor tem de interação aqui, de como sempre vimos o senhor como um de nós, one of us. E ao vê-lo citar aqui Santos Dumont, então eu tenho agora que não era apenas uma, suspeita, era uma verdade possivelmente estão levando o senhor de volta para os Estados Unidos, para que o senhor não seja mais brasileiro ainda do que já é. <risos> muito obrigado. Mas, presidente, o Brasil hoje firma adesão ao Acordo Artemis e confirma, então, formalmente a sua adesão a esse projeto da NASA com os Estados Unidos e outros parceiros internacionais. Não falarei muito sobre o programa, muito já foi dito aqui sobre ele. O objetivo do programa é, retornar a via é retomar a viagens tripuladas à Lua, possivelmente em 2024, e, posteriormente, criar condições e de desenvolver infraestrutura para a presença humana sustentável na Lua, bem como missão tripulada a Marte na década de 2030. O Brasil é o primeiro país latino-americano a fazer parte desse grupo e ele integrará pesquisas e iniciativas do programa junto com os Estados Unidos, como foi dito aqui, mas também com a Austrália, com o Canadá, com a Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Itália, Japão, Luxemburgo, Nova Zelândia, Reino Unido, Ucrânia e Vietnã. É, portanto, um reconhecimento internacional do Programa Espacial Brasileiro e da Comunidade Científica Brasileira. É, gostaria até de chamar a atenção, presidente, para como a coisa andou rápido aqui. O convite para que o Brasil fosse formalmente aderisse a essa iniciativa vem em outubro de 2020, quando aqui tivemos então a visita à Brasília do então Conselheiro de Segurança Nacional norte-americano. Em dezembro daquele mesmo ano, dois meses depois, ou menos até de dois meses, o ministro Marcos Pontes e o então administrador da NASA firmaram uma declaração conjunta de intenção e as tratativas prosseguiram esse ano aqui com pleno apoio do novo administrador da agência, Bill Nelson. Aliás, agradeço as mensagens aí do, do administrador Bill Nelson e do secretário de Estado, Anthony Blinken, que apesar da sua agenda tão concorrida, nos enviou esse vídeo aí e, e deixou o seu testemunho. O programa espacial, então, presidente, ele terá a oportunidade de trabalhar com a NASA e outras agências espaciais de ponta em projetos dessa iniciativa que levará a humanidade de volta à Lua. A cooperação científica e tecnológica internacional, presidente, é uma vertente crucial da nossa diplomacia e é essencial para a prosperidade do país. Por quê? Porque cria oportunidades para empresas brasileiras do setor especial, espacial que transcendem o escopo desse projeto, mas também é, reforça o compromisso do Brasil com princípios é, e valores de usos pacíficos do exterior. Quem sabe até, ministro Gilson, nos poderá um dia fazer turismo no exterior a partir aqui dessa participação brasileira nesse projeto. Mas dizer, presidente, aqui eu agradecer ao agradecer o ministro Marcos Pontes e a equipe, agradecer os funcionários do Itamaraty, tanto aqui na Secretaria de Estado das Relações Exteriores, mas também contra a Embaixada em Washington, e novamente renovo meus agradecimentos aí ao embaixador Nestor Foster, queria agradecer a Vossa Excelência, presidente, pela confiança. Esse, o Itamaraty participa aqui, presidente, porque o Itamaraty é, é sobretudo uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas o Ministério das Relações Exteriores é importante para a inserção do Brasil no mundo. Ele é o guardião do Estado em relação aos tratados. O Mercosul é, trata de matéria comercial e econômica, mas é sobretudo um acordo onde o Itamaraty entra com a negociação. Assim foi também em Itaipu, um assunto uma matéria de energia, mas onde as Relações Exteriores, a negociação, os profissionais da negociação têm seu grande valor. Foi assim também nesse nesse nesse assunto aqui, nesse tema aqui do projeto Artemis e por isso que eu tenho que agradecer a Vossa Excelência pela oportunidade de estar aqui nesse dia. Muito obrigado.